é dia 10 de junho, faltam três meses para filmagem e a gente veio fazer uma visita de locação aqui em Paquetá é a direção, a direção de arte, a direção de fotografia, pra gente catalogar os objetos de arte, fotografar possíveis enquadramentos, recursos, enfim. Agregar o máximo de conteúdo possível pra nossa divulgação em redes sociais, que é o nosso grande pilar, já que a gente se trata de uma websérie. A gente tá fazendo foto, fazendo vídeos curtos, fazendo bumerangues, todo tipo de conteúdo bacana para agregar na nossa divulgação. É, é tá muito firme! Não pode entrar naquele ali que é grosso? Quando eu li roteiro a primeira vez eu imaginava a Malu, a Malu tinha a cara da Mirella. Fora uma série de coincidências esquisitas que acontecem, que permeiam aí a atriz e a personagem. Tem até uma cena, eu não sei se a gente tem isso gravado. Tem uma parte do texto das duas que elas brincam com uma coisa que é, que é muito boba, que é 10 de junho, julho, junho, julho, você é péssima com datas, não sei o quê. E a gente fez isso. E eu, eu, eu nem lembrava que isso tinha estava no texto, sabe? E acho que, eu acho realmente que era julho ou junho. Agora, <risos> eu não sei exatamente o que, que era, mas foi... A gente falou exatamente o que era no texto. Eu e a Tati. É julho! Junho, mentira, é junho. E tá frio no Rio de Janeiro. O desafio era fazer com que a Mirella, numa primeira noite na casa, se identificasse com a locação que vai ser a casa dela. Então, era a primeira vez dela empaquetar e, de cara, a gente já tinha que fazer com que ela tivesse uma propriedade sobre a casa. Então, elas estão muito entrosadas, quem sabe até um, ela... <risos> um pouco não... entrosadas, até demais. Tati eu, a gente teve uma sintonia muito forte desde o início. Desde a primeira leitura. Quando a gente leu o texto, a gente se olhou e eu falei, pelo amor de Deus, tem que ser essa atriz. Ela vem do teatro também, a gente tem as mesmas questões, assim, as mesmas preocupações é, de vida mesmo, de, de uma história muito próxima, sabe? E a gente já clicou em todos os sentidos, a gente pensa parecido, a gente sente parecido, a gente se apoiou, a gente ficou dentro de uma bolha... Criando intimidade, essa intimidade existe, essa intimidade é real. Esse carinho que a gente tem uma pela outra é real. Uma coisa que a gente sempre fala é que é muito comum você encontrar atores que, que trocam muito e que pro vídeo tem muita sintonia. Fora do vídeo é, são coisas completamente diferentes. E o, e o contrário também. Pessoas que fora do, fora do vídeo, fora da câmera, tem uma sintonia muito forte e que não consegue passar isso para as câmeras. E acho que a gente acertou nos dois lugares, assim, porque a gente se gosta muito, troca muito, assim, enquanto Mirella, enquanto, enquanto Tatiana, e a gente troca muito no vídeo também. Eu acho que passa, sabe? A gente tem uma, uma verdade que funciona nos dois lugares. Vocês vão sentir isso. Eu acho que vocês já sentem. Peraí, fica aí. <risos> aqui, né? <não. risos> aí, ó. É, mas isso aqui me incomoda. Tá, mas tá Não, não vai adiantar. É, é Ela pode trazer tudo. com a outra mão, já melhora, não melhora, não? Dá pra fazer um peixe assim com menos ombro alto? Teria como? Não, né? <risos> ser uma abelha pra posar na sua flor, haja amor. Seu jeito. E você continua mesmo? mesma! Eu sou a, a figurante que <risos> <risos> Bom, quando esse negócio for pro ar, já falei 30 vezes, ó, que tá documentado. Tipo assim, ah, vai aparecer em 1 minuto e 20, vai passar a folheia maluca. Alguém vai comentar. Folheia maluca, me identifico. Se ninguém comentar, um <risos> eu vou pagar a gente pra vocês. Imagina, vários perfis fakes. Adorei a menina que está atuando no 1 minuto e vinte. <risos> Quem é essa atriz que linda? Coloque ela no papel principal do traidor humoroso. É e começamos a preparação. Era muito importante, por causa do pouco tempo que a gente tinha de filmagem, que o elenco tivesse redondo. Não tinha tempo de ficar refazendo, refazendo, refazendo. Então a gente quis trazer um pouco do processo do teatro e do cinema. A nossa intenção foi trazer essa linguagem de cinema, que ela é mais, mais gostosa, é mais lenta, é mais trabalhado para dentro da internet. que Geralmente é tudo muito corrido. Então a gente preparou três meses o elenco e foi o tempo de trabalhar as nossas mídias sociais, o tempo de formar a equipe de arte, de fotografia e fazer com que o conceito do todo funcionasse. Isso é tão raro de acontecer né? em projetos... É tão raro de acontecer em projetos com muita verba, com muita grana, em projetos muito grandes. Num projeto independente é praticamente impossível, assim. A gente tinha um preparador de elenco. Incrível! Incrível! A preparação, basicamente, foi construída a dois, né? A Gabriela construiu tudo comigo, tudo. Eu precisei entender absolutamente tudo que a Gabriela pensou quando escreveu e pensou quando desenhou a direção dela. Porque eu não queria que nada, absolutamente nada, ficasse com a minha cara. Eu queria que ficasse com a cara da identidade da Gabi, com a cara de, da, da impressão digital das meninas. Eu não queria mini Adrianinhos ali. Isso, isso eu deixei claro já desde o começo. Eu, eu acho que eu, o que eu fiz nesses três meses de ensaio foi um workshop de interpretação. Porque o Adriano, ele tem uma sensibilidade impressionante. Adriano é incrível. Maravilhoso! E foi curioso entender que a Mirella e a Tatiana eram atrizes um pouco mais técnicas e a Simone uma atriz um pouco mais intuitiva. E aí meu desafio foi equilibrar essa, essa preparação com atrizes de formações tão distintas. A gente ensaiava toda semana, é, duas vezes por semana durante três meses. E às vezes nem no teatro você consegue ter esse tempo de ensaio, né? Teve uma coisa que foi muito legal. A gente, antes de começar, a gente começou pela cena, que foi a cena do carro, do flashback, que foi o primeiro beijo das duas. E o Adriano sugeriu. A gente fez um grupo de WhatsApp da direção comigo e elas duas, mas como se elas duas estivessem trocando SMS uma com a outra ali depois do primeiro encontro. Nossa, vocês não têm noção da quantidade de coisas que a gente descobriu nessa semana. E esse exercício foi muito bacana porque ele ele conseguiu cumprir com o que eu estava esperando, que era trazer um pouco mais de de dessa coisa do emocional mesmo entre as duas. Quando eu tocava meu celular eu via que era mensagem da Malu. E eu era a Raquel, eu ficava nervosa. E a Mirella, ela foi muito sábia na hora de me mandar as mensagens. Eu ficava realmente sem saber o que falar. Foi muito legal, cara. A gente descobriu muita coisa. E durante o processo, a gente foi descobrindo mais e mais e mais. Num primeiro momento, você lê o texto e você... É natural você entender a Malu, vilanizar a Raquel, e aí enquanto você está lendo, estudando e compreendendo essas personagens, você vai descobrindo nuances ali e vendo que elas não, nenhuma é 100% bom, 100% mal, 100% certa, 100% errada, então foram três meses essenciais, essenciais, essas personagens são muito complexas, não teria como chegar nelas. É, sem esse período de preparação. Ah, o que eu espero é que as pessoas se divirtam muito, que as pessoas se envolvam. Eu torço muito por temporada 2, temporada 3, temporada 4, temporada 1 um milhão, porque acho que essa história dessas meninas ainda tem muito pano pra manga. E, Enfim, eu só estou feliz e grato pelo convite.